Uma das facas que mais tá chamando atenção no CS2 são as adagas sombrias ou Shadow Daggers não só nessa versão que eu tô mostrando aqui que é a Fade que no CS2 ficou sensacional, como também essa faca tá sensacional em outras camuflagens, como por exemplo Doppler Ruby, acho que é a minha favorita no momento, e a Shadow Daggers foi uma das facas que mais se beneficiou das mudanças pra Source 2 e novas texturas. A gente sabe que as skins estão se beneficiando dos materiais de textura e da iluminação nova da CS2, por isso nesse vídeo eu quero fazer algumas comparações e analisar, na minha opinião, a faca que mais se beneficiou com o CS2 e que está explodindo de preço que é a Shadow Daggers. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Já começou! Precisamos de alguns disparos! apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida! É um Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! Temos o um vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Olha só, Shadow Daggers nem era uma faca que eu gostava muito no CS. Mas depois de ver um clipe do Oni Pixel, que eu vou compartilhar com vocês e vou deixar os créditos na descrição. Onde ele já conseguiu mostrar todas as skins basicamente no CS2? Eu buguei, cara, quando eu vi a Shadow Daggers, chamou muito a minha atenção. Começando com a Shadow Daggers Fade. Que tá sensacional, tá parecendo um pedaço De joia, parecendo uma gema preciosa O que, que aconteceu com essa faca Que ninguém gostava, e no CS2 Todo mundo parece estar gostando Porque os gráficos não mentem Galera, o preço dessa faquinha Aqui, a Skeleton Fade Disparou, tá? E a gente entende quando a gente coloca Lado a lado, CSGO E CS2, né? Realmente A Shadow Daggers Fade deu uma Melhorada, cara, essa iluminação Pega, pega de um jeito mais bonito ali nela E foi por isso que a gente viu a Shadow Daggers passar de mil reais pra mais de dois mil reais com a beta do CS2. E olha, se a gente analisa Shadow Dagger's Lore lado a lado também, CSGO versus CS2, aqui também tá muito mais bonito no CS2, mas espera até a gente ver as Dopplers, que aí dentro do jogo vocês vão entender o que eu tô falando, cara. É o mesmo caso da Skeleton Fade, cara. A Skeleton lore deu uma melhorada dentro do CS2 em game, assim, cara. A iluminação faz ela parecer um pouco mais real, um pouco mais dourada, e os gráficos não aumentam, olha só o preço dessa faca, já tá subindo 100% já comparação da Skeleton Emerald primeiramente, que acho que foi entre as Doppers a que eu menos gostei, ela não se beneficiou muito nessa parte central aqui na lâmina, não tem tanta diferença do CSGO para o CS2, a Emerald mesmo assim subiu bastante de preço, a gente pode ver aí no gráfico, uma valorização, mano todas as facas estão subindo muito na verdade, tá, mas as Skeleton em especial a gente tá vendo aí dobrar no último mês e a gente já vai ver essa Feira e que eu acho que realmente ficaram em game mais bonitas do que a Emerald, parece Parece que eles mexeram um pouquinho, alguma coisa na Rubina Safira que eles não mexeram tanto na Emerald, na parte central interna ali da adaga sombria. Eu digo isso porque se a gente compara agora CSGO de um lado e CS2 do outro, essa parte interna da lâmina, quando a gente coloca assim na iluminação, mano, e isso daqui que eu quero dizer. Essa parte tá sensacional no CSGO, parece uma nova textura, não tem aquelas linhazinhas ali que tinha no CSGO, sei lá, tá parecendo, mano, inovador, parecendo Flames, tá ligado? Chama. Se liga, se liga, ó. Nossa, velho. Você tá doido. A Ruby, pra mim, foi a melhor. Dobrou de preço no último mês. E eu, quando vi o OnePixel com essa faca aqui, eu babei, cara. Olha isso, irmão. Olha isso daqui, irmão. O que, que aconteceu com a Skeleton Ruby, cara? Mano, olha como que era antes no CSGO, em game. Comparando, tá? Pra vocês entenderem. E agora a gente volta pro CS2. Tá, tá muito avançado isso daqui, cara. Rubi Ruby é a que mais... Mexeram, parece Eu compraria a Skeleton Ruby hoje, cara Você tá louco, velho Ficou muito boa essa faca mesmo E eu tô animado que já tá dando pra testar skins no CS2 em game Mas vamos comparar agora a Safira e também vou ver Black Pearl Ó, a Safira, nossa, velho Tá tipo assim, uma cor ciana a parte interna Quando a gente chega na iluminação aqui Você tá doido Aqui, ó Mano, isso aqui não tinha no CSGO Tá muito melhor, tá ligado? Tá, tá muito irado Caramba, e os gráficos aí da Safira, vocês estão vendo? 100% de valorização no último mês Olhando aí no buff que é onde a gente consegue filtrar por safiras. Ó, oh, mano, gostei muito muito em game, cara, tá muito linda essa faca aqui, tirei o chapéu, o One Piece até mostra e fala ali, tem tipo um brilho que sai agora, tá ligado? Que, que deixa ofuscada a tela, muito louco, cara, Shadow Dragon Safira tá muito melhorada. E essa é a Black Pearl, que é uma faca que eu geralmente não falo muito aqui, só que, cara, parece que eles melhoraram demais ela no CS2, tá muito mais bela, cara, nossa. A Valve tá mexendo bastante ainda nas Black Pearls, mas elas estão sensacionais em game no CS2, cara. Coisa de louco essa textura nova, essa iluminação. Por isso que eu tô dizendo, Shadow Daggers. Vamos começar por ela analisando aí, cara. Tá muito beneficiada no CS2. Se você quer que eu analise outra faca, deixa nos comentários outro modelo de faca. Tomem cuidado um pouco ainda com os preços, porque pode dar uma corrigida, tá tudo na lua. Mas também, cara, o CS2 tá aí e todo mundo já viu as mudanças que provavelmente estão para ficar. Então, realmente, Shadow Daggers é uma faca que tem tendência pra subir, cara. Me diz aí se você gosta da Shadow Daggers, se você gostava antes do CSGO já, ou se você passou a gostar agora que foi lançado né, o CS2 na beta. Quero saber, deixe seu comentário. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!